Bom dia a todos. Sei que é cedo, mas vamos começar a falar de umas coisas divertidas e interessantes. Antes de mais, queremos agradecer o convite. Nós Tem sido mais regular visitarmos aqui a EZAD e regressar às origens. Nós, os três, estamos aqui. e Estamos na Interactive uns há mais tempo que outros. Eu sou o João Veríssimo, sou o responsável pela unidade, pela, pelo serviço de Digital Communication na, na, na Interactive. A Teresa é Concept Designer e Ilustradora e o André é Motion Designer e Ilustrador. Nós vamos começar por falar um pouco sobre a comunicação digital e nós preparámos aqui uma pequena apresentação onde nós fazemos esta. dividimos esta área tão abrangente de comunicação digital em três grandes vetores. A ilustração, interações animadas e motion design. Nós vamos falar ao detalhe cada uma delas, não muito ao detalhe, mas um pouco mais detalhado, a explicar como é que elas têm o potencial de melhorar a comunicação dos clientes, das empresas, dos produtos, dos serviços. Bom dia. E... Em tudo o que nós vamos falar, vamos ter sempre um grande foco num, numa, num conceito de storytelling. Tudo o que nós fazemos tem que ter sempre um grande foco na história e são as, as boas histórias e as formas como que contamos as histórias que podem fazer a diferença num, num, numa espécie de comunicação, seja ela em que mídia for e em que formato for. Porque é através de, de, das histórias que conseguimos criar diferentes reações ao público e fazer com que as pessoas tenham um entendimento específico, seja de um produto, seja de um serviço, seja de uma empresa. E nós conseguimos transmitir de uma forma mais simples e conseguimos incluir o público numa mensagem importante, seja ela qual for, dentro destes, desta gama. Para isso, vamos primeiro começar por... Está um bocadinho lento, mas... Se colaborar, ainda está... São 10 da manhã Ok. Vamos começar por falar um pouco sobre a ilustração e vou passar aqui a palavra à nossa colega Tereza Rodrigues. Bom dia. Um, a ilustração é uma, um dos pontos mais importantes do, do trabalho que nós fazemos. Claro que também usamos outros tipos de média, como captura e fotografia, mas a ilustração tem tem algo de especial porque nos traz a capacidade de criar algo único e que, como o João estava a dizer o storytelling é das coisas mais importantes para a comunicação digital e de facto a ilustração traz-nos propósito porque é importante criar algo único que seja específico e possa transmitir mensagens específicas para um público específico ele de facto demora um bocadinho sim, é, vamos ter a paciência o fator facto, o de, de, de ser único, ser custom-made para um projeto, é, é algo que nos traz, uh, o, o, de facto, o poder, da, o poder de ilustração é este, é ser algo que nos pode transmitir algo único. E, e, na verdade, permite-nos a realidade com um twist. Podemos uh, pegar numa característica que, é, que, é, que queremos destacar num, numa, numa personagem ou num cenário e podemos amplificá-la e torná-la mais impactante para o público que queremos atingir. E facilita-nos a utilização das metáforas. Na verdade, se pegarmos num, num conceito complexo uh, como uma, uma temática mais técnica, Uh, o, uh, o facto de pegarmos nessa temática técnica e transformá-la em algo visual, algo que é mais relacionável com o público que queremos atingir, essa, essa temática mais técnica vai tornar-se mais, mais fácil de relacionar e as pessoas vão ter uma atenção muito diferente em relação ao, ao, à, à peça de comunicação que estamos a transmitir. E porque o movimento, uh, se a ilustração é informação, se tentamos uh, incluir nela a informação que queremos transmitir, o movimento em si também é, é mais informação. Se temos uma personagem parada, quando ela se mexe, nós temos o the whole picture, temos a, a, a informação completa sobre ela. Sabemos como é que ela se mexe, como é que ela pensa, como é que como é que ela como é que ela vive. Isso pode... Em relação aqui a este exemplo, nós estamos. Eu tenho. O... Okay. Em relação a este exemplo, nós estamos aqui também a mostrar. Nós vamos a seguir vamos mostrar o projeto onde ele está inserido, esta nossa personagem. E uma das coisas que nós, ao desenvolver o projeto, reparámos e tivemos a trabalhar muito forte nesta figura era a forma como ela se movimentava especificamente. Uma das coisas que nós reparámos foi curioso na altura, foi testar como é que ela tinha vários comportamentos simplesmente com a rotação da cabeça. Nós experimentámos fazer este, este ciclo de, de, de andar eh, com uma posição eh, mais. Eh, com o, o queixo mais levantado e dava uma ideia muito mais altivo à personagem do que metê-la mais descontraída e a abanar a cabeça. E isso são todos estes detalhes que depois fazem a diferença no final e depois vamos mostrar o, o resultado. Temos aqui um exemplo. Se quiserem participar, é isso. Um, nós olhamos para estas duas imagens e, e que informação é que elas nos passam no geral. Nós temos um, umas imagens estáticas, temos aqui um, uma espécie de um cowboy que é, tem um ar uh, grandalhão, uh, altivo, e temos um, uma figura, um, um elemento tipográfico altamente estático. Mas se as virmos a mexer, a nossa percepção delas muda. Portanto, se calhar já não temos a mesma ideia do Cowboy e já não temos a mesma ideia da letra que tínhamos visto primeiro. Porque elas, ao mexerem, se trouxeram-nos mais informação, que não tínhamos, não tínhamos essa informação em primeiro lugar. Sim. Podemos falar sobre aqui a necessidade que nós tivemos neste, neste projeto. Nós hum, fomos contactados para resolver um problema de comunicação hum, que envolvia um, um tema bastante complexo. Se calhar é melhor explicar, -se. Um, que... Posso okay. falar? A, no a nova base contra... que Sim. falou connosco para, para trabalharmos neste projeto, eles têm basicamente uma plataforma que permite aos bancos, os bancos na sua maioria têm uh, sistemas de legado muito antigos, uh, que ainda trabalham com MS-DOS e Lotus notes, etc. Uh, e, um, e eles têm basicamente um sistema que permite aos bancos uh, fazerem aplicações para os utilizadores aplicações modernas a, a, a, dedicadas aos utilizadores. O que acontece é que, como eles têm sistemas tão antigos, não conseguem fazer a passagem dos dados para desenvolver aplicações novas. Então, a nova base desenvolveu o WISIO, que é basicamente uma, uma, um sistema que funciona com APIs e que fica no, entre, entre as aplicações antigas e permite desenvolver as aplicações novas, para que os departamentos de marketing e os departamentos de IT possam desenvolver aplicações para os utilizadores finais. No entanto, eles tinham alguma dificuldade em passar esta mensagem para os, os, os departamentos de marketing e os departamentos de IT, de uma maneira que fosse simples, de uma maneira que os captasse logo ao início. Então, nós nós desenvolvemos uma, um conceito do vídeo, que é baseado no modelo de orquestra. Uh, basicamente, uh, eles, eles, uma das coisas que, nós, que eles nos disseram, e foi um rastilho para desenvolvermos este, este vídeo, um, foi que se os bancos fossem uma orquestra, o Isil seria um maestro e ajudaria a, a manter tudo em ordem. Um, então nós pegámos nesta, nesta dica do cliente e decidimos uh, desenvolver o, o conceito a partir daí e desenvolvemos o hook, que é basicamente a, o gancho que prende uh, a atenção do, de quem está a ver o vídeo nos primeiros segundos, que é o mais importante, é a pessoa sentir que o vídeo é para ela nos primeiros segundos em que o vê, para conseguirmos captar a sua atenção e então utilizámos esse conceito para desenvolver este vídeo. In today's digitalized world, we all look for the best experiences, the ones that really bring some harmony into our fast-changing lives. You can do everything digitally, or almost everything. It seems that no matter how much the customer's needs change, traditional banking is still, well, traditional. It turns out that banks are actually being left behind by fintech and startup companies. You still have to deal with sluggish processes, legacy systems and to your customers this endless bureaucratic noise sounds a little off-tune but how can you tune up without changing everything you can't just go ahead and change all your systems and you don't have to you just have to make the most of them Wizzio gives you the baton to conduct your digital banking solutions into the future This innovative omni-channel platform brings business and IT together, working as a facilitator that integrates with all your existing architectures and systems. You can easily connect with open APIs to offer the best experiences with a 360-degree customer view. Wizio includes pre-built best practices for journeys such as onboarding, lost wallet, loans, mortgages and much more take the complexity out of your processes. You can now become faster, whether when you approve a commercial loan or when you open a new day-to-day -day account. You can even brighten up your customer's experience with state-of-the-art plug-and-play features, such as face recognition, OCR, and IOT. Most importantly, we'll be so in sync with your own rhythm that they won't even know we're there. Your digital customer journeys will be just like music to their ears. Wizio, Digital Banking Platform, by Novabase. Uma das coisas mais interessantes que depois, no final do projeto, nós tivemos em relação ao feedback do cliente, foi que o vídeo ajudou-os ajudou bastante a conseguir vender o, o produto e a explicar o que é que o produto fazia. Que eles tinham casos que tinham reuniões com, com potenciais clientes, eles explicavam, mostravam uma apresentação comercial, mas depois chegavam ao fim e que estava tudo na mesma. Mostravam o um vídeo e a reação era, ah, ok, então o Wizio faz isto e, a partir daí, conseguiam começar a falar mais a sério do negócio e conseguir rentabilizar o produto. Agora vamos falar um pouco sobre as interações animadas e como é que nós temos estado a trabalhar este campo que tem vindo a crescer cada vez mais com a transformação digital que está a ocorrer. É preciso perceber como é que conseguimos ajudar o utilizador a sentir-se cada vez mais imersivo nas experiências a melhorar a sua navegação e a sua, a sua total experiência com as plataformas digitais com que o utilizador tem, tem contacto. É preciso criar algo que seja imersivo, intuitivo e natural. E como é que se consegue isto? Através de animação. Nós conseguimos construir um ambiente de continuidade, conseguimos fazer vários, pegar em várias vertentes de, de, de animação e conseguir dar ao utilizador uma percepção de qual é que é a navegação que ele está a fazer e qual é que é a lógica por trás das interações que ele está a ter. Uma continuidade é sempre importante. Se nós temos uma interação com um botão, por exemplo, e se há uma ação uma reação a essa ação, é preciso perceber o que é que está a acontecer e é preciso ter um feedback imediato para estarmos em contato com, com a interface, com o digital. Tudo que seja uma relação forte com o natural para nós também é importante porque nós somos seres humanos e temos leis da física, como a gravidade ou qualquer outro fator da física, que vai ajudar a perceber e a dar lógica no nosso subconsciente como é que as coisas estão a reagir. A questão da reação é importante. É preciso perceber que se nós estamos a interagir com algo, tem que haver uma reação. Não podemos estar a clicar, a tocar num botão ou qualquer, qualquer tipo de interação e não haver uma reação associada a esse, a esse, a esse elemento. Outra coisa que também conseguimos trabalhar muito bem com a animação é a questão da hierarquia. Nós conseguimos trabalhar por blocos, por elementos, conseguimos destacar se um elemento entra primeiro de uma parte de um ecrã ou de um qualquer tipo de dispositivo. Conseguimos dar a ideia que as coisas têm uma lógica de peso, de importância. E e como é que nós já aplicámos esta lógica este racional nos projetos que nós já fizemos. Nós trabalhámos com, com uma agência inglesa uh, do Reino Unido, a UNIT9, uh, uh, Unit que, uh, que tem vários projetos internacionais. Um deles foi o site, um microsite que eles lançaram para a série dos Magicians do Sci-Fi, em que eles precisaram da nossa ajuda para ajudar a, a mostrar como é que uh, o site iria ter as, as interações como é que elas iam funcionar para depois a equipa de desenvolvimento seguir o nosso, o nosso, o nosso trabalho e, e aplicá-las em, em código. E o que nós fizemos foi basicamente isto. Nós pegámos no, no design que já estava desenvolvido pela, pela empresa, por outra agência, e começámos a trabalhar os efeitos de entrada dos elementos, como é que eles respondiam, qual era a continuidade... O som não, não importa aqui um dos requisitos neste projeto era dar a ideia de magia eles queriam como óbvio não é? eles queriam passar estas transições e esses efeitos do texto ou dos elementos eles queriam que passasse um efeito mágico de, de pós mágicos que se fizesse relação com o, com o tema da, da série depois nós fazemos este trabalho claro que isto tudo Todos os trabalhos têm várias iterações para se chegar a um resultado final e que para já funcione, e que seja também do agrado do cliente, porque é importante percebermos que estamos a trabalhar com clientes e temos que estar a par com o cliente, não podemos estar a fazer trabalhos para nós. Nós não trabalhamos para a agência ou para a empresa onde nós estamos, trabalhamos sempre para um cliente e para um objetivo final. E este foi o resultado. Depois o site foi lançado com estas animações e ficou... Praticamente igual ao que nós fizemos em termos de animação, que era esse o objetivo à partida. Pois eu não sei se vamos a partilhar a apresentação ou não, mas se partilharmos vai ter aqui os links. Se não partilharmos, o site está acessível através de breakbillsacademy.com, se não estou em erro. Na mesma lógica, tivemos outro projeto de uma campanha feita pela Wrigley's, que é uma marca de pastilha elástica americana, que fizeram uma campanha sobre Give Extra, Get Extra, era o conceito. E eles lançaram toda uma campanha em que a ideia era as pessoas que compravam as pastilhas e inscreviam-se num microsite, enviavam uma fotografia de uma coisa que muito um pessoal que as pessoas tenham tido e uh, do lado da da, da, da, da agência iam ia ter alguém um ilustrador que ia passar essa foto para uh, desenho em tempo real e, e eles fizeram uma, uma publicidade forte sobre sobre este ponto aconselho a verem o a verem esse vídeo e nós em termos de Okay, abrir, mas já está aberto. Em termos de interações animadas, aqui o nosso grande trabalho foi pensar como é que todo a landing page iria funcionar em termos de animação e interação com o utilizador e os banners como é que iam, como é que iam ser animados. Este não foi o layout final, nem a animação final. Houve várias, vários trabalhos de, de várias propostas de como é que conseguiríamos fazer este, este efeito a nível de banner. Mas a nível de site foi mais ou menos isto. Eles queriam fazer um, um efeito parallax para dar mais dimensão e mais profundidade ao, ao, à página e ao, ao website. E nós fizemos este trabalho e depois a equipa de desenvolvimento seguiu esta, esta base e, e aplicou-a de forma quase perfeita em termos de, de programação. Também está online, quem quiser ver. Este é a Give Extra, Get Extra. Campaign, é a campanha é campanha da da marca, que era importante perceber qual era a lógica, como é que funcionava a hierarquia, a tal hierarquia dos elementos. Aqui igualmente também havia um efeito de como é que se diz, watercolor. Agora ela, obrigado para dar lógica com o trabalho em si de transformação de uma fotografia para uma ilustração que era feita ali pelo pelo ilustrador alocado a essa função. Também outro projeto que também fizemos recentemente foi para este este microsite da Expedia sobre para visitar a Grã-Bretanha. Eu creio que este site já não está online. Foi uma campanha que correu durante uns meses e foi e ficou fora do ar. Neste aqui também muito importante tivemos várias reuniões para chegar à solução final e perceber qual é que era a lógica da hierarquia neste layout. que Eles faziam um grande foco que queriam mostrar ao cliente e mostrar depois para a equipa de desenvolvimento a lógica dos elementos a entrar. Eles queriam especificamente que o título fosse o mais destacado e depois passássemos pelos controlos, a bússola, as marcas seriam mais para o fim. Mas isso foi um dos pontos que eles fizeram muita a questão de referenciar e depois nós fizemos este também este este pequeno vídeo para ajudar nessa nesse desenvolvimento a lógica aqui era que podia se navegar com os controles com as setas e iríamos mudando o local de, de visita e houve toda uma produção por trás de, de, de captura e de história sobre o local onde a turística Só podia ver um vídeo onde havia um, uma filmagem sobre, com um ator a, a explicar o local e depois haveria uma pequena página a mostrar os pontos-chave da cidade, para visitar, etc. E isto é uma, uma abordagem mais uh, geral de como é, que podemos, uh, como é que trabalhamos as interações animadas uh, no digital, nas interfaces e como é que elas depois podem resultar em resultados finais. E agora vamos falar aqui também do de um dos nossos uh, produtos mais uh, destacados, que é uh, o Motion. Já tivemos a ver um exemplo, mas vamos aqui falar mais um mais a fundo. Bom dia. Então como o meu colega Veríssimo estava a falar, uh, grande parte do nosso Motion Design enquadra-se nas interações animadas, quando temos que mostrar como é que o site vai funcionar, etc. Mas outra grande parte que, que a Interactive é especialista é trabalhar em vídeos explicativos. E isso passa muito por... É preciso é necessário um estudo prévio. De, imaginem que uma empresa chega ao pé de nós, vai lançar uma aplicação e quer que a gente faça um vídeo, num minuto, dois minutos, a explicar qual é que é o produto. Isso, entre a nossa equipa, tem que haver um estudo da marca em si, de qual é que é a mensagem que, que, que a empresa quer passar. Como é que será o tipo de ilustração? Temos que pensar nas cores da marca? Se é uma, se é uma marca mais funny? Se é mais séria? Qual é que é o público-alvo? E, é, é e é aí que entra o motion design. E a tal a parte da ilustração que a Teresa falou entra muito em conjunto. Também, como foi falado na ilustração, as metáforas permitem-nos, quando a mensagem é demasiado complexa para um vídeo, as metáforas são das melhores soluções que nós podemos encontrar para simplificar essa mensagem. Porque ao, ao criarmos um vídeo explicativo, temos de ser o mais, o mais conciso possíveis. Uh, temos cerca de um minuto para explicar à pessoa uh, a mensagem completa. Então as metáforas são das melhores maneiras uh, que nos permitem fazer isso. E agora, o tal vamos mostrar o tal projeto do robô, que tínhamos em cima. Foi um vídeo para a para Accenture, que... É aqui. Este foi um vídeo em que nós criámos este robô para... Entra então aqui a tal coisa da metáfora. Eles, eles iam criar uma, um género de aplicação, era uma... Um, um script que iria basicamente correr num call center, fazer um X ações que são Facilitava... feitas por uma pessoa, mas o robô ia fazê-lo mais depressa. E, e pronto, e, e ele... a nossa maneira de representar esse, esse script foi criando um robô que... O, robô, o robô que, neste caso, não era mais que um computador antigo Exatamente. que havia um script que, se, se alguém mexesse no rato, o rato ficava... aquilo dava erro e ninguém conseguia fazer nada daquilo. Então, a maneira mais interessante de passar esta mensagem que nós concordávamos foi criar um robô que trabalhava junto, a, junto ao resto dos humanos e que fazia tudo. E eu vou por habilidade. Chamava-se Robert. Robert, the Robot. Hi, meet Robert. He has been Employee of the Month at Accenture Operations Portugal since he joined in, for the sixth time in a row. Sure, he might look just like another worker, but, well, he's a pretty special guy. Yeah, that's him. He comes to work just like the rest of us, but his daily routine is all about efficiency. He's definitely popular here in Portugal. On his own, Robert does the work of 60 people. Once he starts, he's the fastest we've ever seen. All the things that were so time-consuming for us before are actually quite easy for him as he goes at it non-stop, 24-7, 365 days a year. That's right, Robert is a machine, literally. He just doesn't need to stop. Not for food, not for a smoke, not even to go home. Yeah, his wife's pretty bad. Well, then of course sometimes he stops for a little chat and to recharge his batteries. Robert's ever-evolving automated solutions are only possible due to a dedicated team of programmers who brought Robert to life. Whether it's reducing the time of contract closing, improving complaint management, scheduling scripts, or helping our agents in front office resolve, you can be assured that Robert will find a better way. In the near future, we'll bring even smarter Roberts on board with cognitive computing technologies which will make them capable of learning, maintaining conversations, and taking decisions without the need to analyze and manually codify the business rules. Robert's great, right? We bet you're thinking just the same. take para explicar uma mensagem muito complexa e de maneira muito mais divertida e mais simples para as pessoas entenderem. Continuando, agora temos outro exemplo. Este foi um dos últimos projetos que nós fizemos e talvez o mais diferente até hoje, porque é com o intuito de verem a realidade virtual. E então o processo para este projeto foi completamente diferente porque todos os outros trabalhamos apenas um plano, a pessoa está a olhar em frente e é a única coisa que vê. E neste tivemos de trabalhar mais cinco planos e então tínhamos que pensar, ok, se a pessoa vai olhar para a direita, o que é que ela vai estar a ver? Não podíamos pensar apenas num espaço. E então foi desafiante nesse aspecto e se calhar agora está aqui. Eu vou andando aqui um, um bocado no YouTube 360, para vocês terem uma ideia. become more and more populated. Moving around is becoming a headache. At A to B, we are committed to change how the world moves. Take John, for example. A customized mobility pack allows him to make the most of his day. Hello, with this traffic, we'd better take the train. We focus on seamless journeys, and of course, on the link between different ones. We connect things to bring places and people together. And there goes my girlfriend, Melissa, always so full of energy. We help mobility service providers create solutions designed just for you. Because when mobility flows, so does your day. Our state-of-the-art technology can even make your daily chores more efficient. Oh, mm, my favorite ice cream. She's definitely a keeper. We connect providers and users to create a diversity of journey options Improving how businesses are done, and how people go from A to B. We can take a scooter. Hmm, maybe not. Waiting for a taxi might take too long. Let's just get a shared car and book a parking spot near the shop. Only need a service once or twice? Occasional subscriptions can easily be added. That was some quick shopping. Let's grab something to eat. Our constantly growing network allows you to find convenience everywhere. Either pay with a license plate, with a tag, or with an app. We develop systems that reward both providers and users. Reward points can be converted in discounts for other services, such as fuel, insurance, or accommodations. I could take Melissa out this weekend. Yay, all clear. And that's how we like to keep it. We innovate to make your journeys easier and safer. But most of all, to make your journeys about you. A to B. Mobility Beyond. Deu para perceber que aqui a performance é importante e não, não deu bem Sim. para acompanhar o flow. Sim, o completamente. Valor. Estava um pouco lento, mas pronto. Neste, mas como podem ver, neste projeto, o nosso objetivo não... Não foi só criar uma história, mas também tivemos que guiar a pessoa pela por essa história, enquanto íamos criando os planos, tínhamos de fazer a pessoa olhar por onde a gente queria. Portanto, foi um projeto diferente e mais, mais criativo nesse aspecto. E neste momento está a ir para os Estados Unidos, e para, sim e, para mais um evento onde eles vão fazer esta ativação em conjunto com os seus potenciais clientes. Exato. Amanhã. Pronto, e como a gente esteve a falar, Hoje em dia, cada vez há mais o motion, cada vez podemos encontrá-lo em mais sítios, tanto nas redes sociais como na televisão, porque as pessoas cada vez têm menos paciência para ler, é verdade, e os vídeos simplificam essa mensagem. Uma pessoa vendo um vídeo de um minuto, consegue perceber talvez o que estaria num texto de duas páginas, e é muito mais fácil e mais intuitivo, e aqui são algumas percentagens que nos justificam isso. É sempre bom acabar com algumas estatísticas. Exatamente, para, para as pessoas perceberem. Que há estatísticas. <risos> e, pronto e como diz aqui, o Motion tem poder de aproximar os utilizadores de uma marca. Ou seja, as pessoas sentem-se muito mais ligadas a, a um vídeo, a, com um vídeo ilustrado. É muito mais fácil passar essa mensagem. As pessoas retêm muito mais isso e ligam-se muito mais à marca em si do que de outra forma. E, e é isso. E obrigado. E agora acho que há perguntas e respostas, não é? Sim, se tiver alguma só pergunta... Se houver perguntas, há respostas. Não? E estamos a recrutar. Podem visitar o nosso site, o nosso, o nosso blog, tem lá algumas notícias, quem estiver interessado. Eu sempre mandar aí. Fica em Lisboa. Em, mundo. Ah, em Lisboa, não. em Alcântara. E temos também uma sede em Leiria. Leiria também. Temos um, um o departamento. Não é o um departamento, mas temos um, um foco mais tecnológico em Leiria. E é isso. Então, nós podemos ir aí ter. Vai lá. Vai lá, Antes de mais, obrigada por estarem cá, que nós temos uma relação muito especial aqui com esta empresa porque já recrutou vários ex-alunos saídos aqui da ESAD. E aliás, foi criada também por um ex-aluno da ESAD, porque são todos da ESAD e portanto vocês praticamente são a ESAD pós, pós, a, pós a parte académica. Portanto, há mesmo aqui uma relação muito forte. Um, há uma questão que eu gostava de colocar que, que é, o, o cliente quando vai ter convosco já sabe quais, qual é o tipo de abordagem que vai ter ou são vocês que lhe propõem se é mais ideal comunicar através de um vídeo ou através de um website ou ele já vem com uma ideia muito definida? Uh, e já agora aproveito outra coisa, vocês estão a expandir se para fora de Portugal, uh, Está a ser fácil fazer essa expansão, o mercado português acaba por não ser tão estimulante, gostava também de perceber um bocadinho essa parte. Em relação à primeira pergunta, depende de alguns clientes. Há clientes que têm já as ideias mais fechadas e nós queremos sempre trazer mais valor. Nós não queremos só responder ao que o cliente diz que quer, nós queremos ver o que é que o cliente realmente precisa. Mas, muitas vezes, os clientes têm já alguma ideia do que querem e nós tentamos sempre ver. Então, mas se calhar podemos fazer mais qualquer coisa para além do vídeo, podemos ter uma, uma página, podemos pensar outras, outras formas de, de comunicar o, o que for. Em relação ao mercado, o mercado português é um mercado que também nos interessa muito e nós estamos, estamos sempre a trabalhar para ele, mas tem os seus limites, não só de financeiro, mas também depois dos de, de clientes, acaba por, por acabar. A expansão acaba por ser natural procurarmos os mercados estrangeiros. Tem que ser aos poucos, porque é importante que seja um crescimento e uma expansão controlada, mas vemos que há aderência dos outros países, nós temos focos, não queremos estar aí para todo lado, não queremos disparar para todo lado e ver quem é que agarra, mas há claramente mercados que nos interessam e nós vamos lá chegar mais rapidamente do que estávamos à espera. Já temos estado a entrar onde já temos estado a entrar. Não sei se respondi. Olá, bom dia. Obrigado pela vossa comunicação. Queria só fazer uma pergunta rápida que tem a ver com a própria natureza do sítio onde estamos. Eu acho que a maior parte das pessoas que estão a frequentar a escola, acabam por vir para aqui para cursos que têm uma designação relativamente generalista, seja design gráfico, seja design multimédia, e às vezes acho que lhes escapam um bocado as particularidades de todo o processo, do workflow de, por exemplo, de projetos desta natureza e as pessoas eu acho que até um bocado por causa de se sentirem -se, às vezes um bocado desligados dessa prática que depois se sentam mais profundo da sala isto é uma crítica ao pessoal acho que as pessoas podem se sentar um bocado mais à frente que eu acho que os apresentadores das conferências não mordem eu gostava só que se possível que nos falassem um bocado acerca de uma vez aparecendo o cliente quem são as pessoas que falam com eles quem é que faz o transporte para a equipa de trabalho e, uma, e quem é que otimiza, depois, todo o processo? Como é, eu acho que, de certa forma, o que eu estou a perguntar é como é que se chama, cada profissional a profissional, quem é a coisa, como é que funciona exatamente o workflow. É claro que o que eu estou a perguntar pode significar aqui uma hora alguém a fazer um monólogo acerca de todo o processo. Mas, é assim, de repente, dentro do que... Acho que aquilo que é mais observância de cada pessoa que está aqui em formação, qual é a parte que lhes pode tocar dentro do processo? Sim, existe. nós temos uma equipa que parte, é importante ter um gestor de projeto, uma pessoa que seja a figura... Temos uma parte de account, a parte mais comercial com o cliente, depois temos uma, uma pessoa que se foca mais na gestão do projeto, e é importante que essa pessoa também esteja ligada, bem ligada com a equipa, a nível técnico também, para perceber quais é que são as dificuldades. Se o cliente pedir uma coisa, perceber logo, ok, isso se calhar vai ser complicado, temos que arranjar outra solução, o que é que podemos fazer para responder a isso. E depois esse gestor de projeto é que depois faz a cola entre o cliente e a equipa. Depois a equipa junta-se e dependendo das necessidades que seja preciso se for para fazer o, este tipo de projetos de motion como nós mostramos, temos a, a pessoa que começa desde o, script, o conceito, script, depois temos os ilustradores e os animadores e sound design, se for preciso, depende do é, projeto. Toda a Mas, equipa está integrada na vossa empresa? Sim, o na ideal empresa, é sempre. Ideal fazer é sempre muito, ter... muita solicitação ao exterior, por exemplo. O, o, o, o contacto com o cliente preferimos que seja o mais centrado possível, possível numa pessoa ou o menos possível para não estar a criar vários pontos de contacto, às vezes pode complicar as comunicações e um ouviu uma coisa, o outro não ouviu e depois não não há pode haver alguma falha na comunicação, mas depois em termos de produção o importante é o ideal que nós queremos tentamos sempre é juntar o máximo possível das pessoas. A equipa também não é, é, é para a equipa do projeto não é gigante, conseguimos pô-las todas juntas e falar umas com os outros e manter a continuidade do, do projeto e o estudo do projeto vai acompanhando todos os passos. Uma última questão, dado que vocês até inclusive falaram que estão a recrutar, qual é o perfil ideal da pessoa que vocês gostam de trabalhar convosco? O nível do perfil ideal é uma pessoa que, que gosta de aprender e que... nós não queremos estrelas, é o mais importante. Estrelas, há muitas e não, não as queremos. A pessoa que quer aprender, que tenha tenha competências técnicas, que consiga resolver as soluções e, principalmente, consiga resolver soluções e não arranje problemas quando existe um... O problema já vem do cliente, portanto, nós temos é que arranjar as respostas. Mas, pessoas que queiram aprender e que tenham boa atitude, humildes, acima de tudo. Não sei se respondi. É, é o clássico. Sim, é o clássico. Sim, mas... De, eh, nós já, tive, já presenciei situações onde, eventualmente, as pessoas, quando apresentam o perfil da empresa, até apresentam de uma forma francamente institucional. Acho que, de certa forma, perante aquilo que acabaram de dizer, aquilo que vocês pre precisam de alguém é que a pessoa traga caráter e vontade de trabalhar, sim, diria. Que é o mais difícil de Sim, arranjar. que é o mais difícil de arranjar, diria. Já uh, podemos arranjar muitos bons profissionais, mas depois não têm o caráter e depois acabamos por perder o, o, a pessoa porque não, não nos interessa também, não é isso que queremos. Obrigado. Mais alguma questão? Este senhor deve ter questões. Não há ninguém? Ok. Obrigada. Yes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.